Dia 10 de dezembro, né? E, e pouca gente falou, né? os jornais e televisão, não come, eu não vi nenhum comentário. né? É um dia muito importante, é, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Desde seguinte, quem decretou o dia 10 como Dia Internacional dos Direitos Humanos foi a Unesco, em 1968, com que intenção? Com a intenção de criar um movimento de educação das pessoas, né? um movimento cultural que abrangesse as escolas, as comunidades, em função da Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração é de 1948, quando eles criaram a ONU. Eles eh, criaram a ONU em torno dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma peça fantástica, né? estão ali todos os seus direitos. A maioria das constituições dos países que nasceram, ou que foram constituições aprovadas após a Segunda Guerra Mundial, todas elas recolhem, na sua parte, principal, né, esses direitos consagrados universalmente pelas Nações Unidas, e que a Unesco, com a intenção de propagar esses direitos, de levar uma campanha educativa em todos os países em torno desses direitos, decretou que o dia 10 de dezembro é o dia internacional dos direitos humanos. E veja você, eu aproveito também, né, porque esse dia é um dia especial, porque houve no Brasil uma permanente violação a esses direitos. O Brasil nasce né, com esses direitos humanos violados. Nasce de um genocídio em matança dos indígenas. Né? Veja. Depois que nós tivemos é, um golpe que levou a uma ditadura regressiva em 1964, a população inteira se engajou na luta pelos direitos humanos. Principalmente as mães, né, que tinham suas filhas torturadas, presas, seus filhos metidos eh, em cárceres imundas. Né? E muitas pessoas também que tiveram que fugir do país. Então, a luta pelos direitos humanos no Brasil foi uma constante a partir de 1964. E veja você, hoje, em pleno século 21, com mais de 40 anos de redemocratização. Esses direitos humanos continuam sendo ameaçados e nós temos que retomar a luta em defesa desses direitos humanos. Essa luta pela vida, a luta pelos direitos humanos é a luta pela vida. A história dessa luta pelos direitos humanos eu conto no livro Resistência à Anistia. Né? Eu conto recolhendo daqueles que protagonizaram essa luta. Né? Houve tortura, repressão, massacre, houve resistência e vitória, né? e depois houve a luta também para que essas pessoas que lutaram se reintegrassem à sociedade, que foi a luta pela anistia, a luta pela constituinte, enfim. Esse livro, para Está pronto, só falta imprimir e para imprimir eu preciso da sua ajuda. Por favor, qualquer quantia para nós vai ser muito importante. Contribua, entra lá no Kikante, 20, 50, 60 reais, quanto você puder aqui que no seu bolso. Se puder dar -se uns 150, por exemplo, você ganha mais um livro. <risos> Conto com você.